Oi, oi, gente! Tudo bom? No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês um DIY Um Faça Você Mesma de Criado Mudo com Caixote de Fê E você, já me segue nas redes sociais? Não? Meu Instagram e meu Snap está fixado aqui, ó, aqui embaixo E se você quiser me mandar coisinhas, está tudo aqui no bloco de informações Se você quer ser parceiro aqui do canal, também tá no bloco de informações, tá bom? Então bora conferir o vídeo que tá bem legal nós vamos precisar de lixa para madeira, lápis, régua, essas serrinhas, tesouras e, claro, o caixote de feira. Nós vamos começar lixando toda a madeira até ela ficar bem branquinha, sabe? E sair todo... Essas sobrinhas, dessa e tipo umas farpinhas, entendeu? Nós vamos tirar tudo. O segundo passo é você medir com a régua qual o tamanho do seu pé. Eu escolhi 20 centímetros e marquei com um lápis, e depois com a serrinha eu marquei. O lugar que eu queria e depois o júnior veio cortando É super fácil, gente, fazer Aí depois de ter feito os quatro pés Eu vou tirar todo o pozinho do caixote Vou pegar uma tinta, a tinta que usei foi tinta pra casa mesmo, e aí eu vou pintar todo o meu caixote de branco. Eu passei duas mãos, um e outro dia, eu deixei 24 horas secando, e depois eu passei outra mão, deixei 24 horas secando, e aí depois eu fiz os ajustes. Com uma tinta de spray preta, fosca, eu pintei os pés do meu caixote. Depois de ter seco o meu caixote todo branquinho, eu vim com a tinta em spray dourado e fui fazendo uns borrões dele pra ficar bem fofinho. Depois eu só preguei os pés do meu caixote com prego. Ficou lindo E aí, gente, vocês gostaram? Gente, eu amei, tá super enfeita o meu quarto, como vocês viram Eu vou acrescentar uma coisa pra vocês que eu não botei aí no vídeo Que eu ainda não tá pronta ainda Que eu ainda vou fazer É colocar o símbolo da Chanel, e é recortar, botar uma folha ali e passar o spray preto E quando estiver pronto eu vou gravar um tour pelo meu quarto Que em breve vou gravar, tá bom, gente? Então fiquem ligadinhos no canal Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Então é isso, um super beijo